Fashion Week sempre dá o que falar, né? E em especial, há cinco anos, os shows da Gucci, os desfiles da Gucci. Acabou de sair aqui um novo, uma nova filmagem, um novo vídeo, o vídeo dos bastidores do último desfile, que eles intitularam de Maison de l'Amour. Maison do Amor. Eu vou convidar vocês para a linda review do desfile assistirem esse clipe comigo, bora descomplicar? Bom, vamos lá? Vou dar play aqui e aí, atendendo a muitos pedidos que vocês me enviaram em direct pelo Instagram, a gente vai comentar essa nova novela, essa nova investida do Alessandro Michele olha, aqui ele saindo de receber os aplausos aquela coisa, ó, perturbação as coisas que passam na cabeça, a música tocando em francês, né, esse Maison de L'Amour como essa coisa do artista tem importância, aí, minutos antes pensando, rezando realmente você lançar uma coleção não é fácil. A prototipagem, a Gucci a gente tem que lembrar, né? Começa com os acessórios, então a prototipagem dos acessórios ainda é muito importante num mundo que a gente vive, que o que realmente vende, o que realmente sustenta essas grandes marcas são os acessórios, então tem uma importância extrema. Gucci Eteriopia ou Gucci... Uh, tinha outro nome também o desfile que a gente vai ver aqui já já a chamada dos modelos ele acompanhando pelas telas cada momento a ansiedade né eu acho que a gente não pode esquecer que por mais que o cara esteja já muito habituado com a coleção muito com tudo muito construído dentro da cabeça dele na hora que a coisa acontece toma outra figura perturbação a apreensão, todas essas sensações que a moda traz para gente e que também é apresentar um trabalho, né? Acho que todo mundo já passou por isso, apresentar um trabalho não é uma coisa fácil. Aí, ó, a tranquilidade dos assassinatos. Olha, ele está de Cartier, gente, vocês viram esse, óculos, esse relógio Cartier dele? O dourado, a gente vai observar também volta a toda, aliás, presente a mil em todas as coleções de Milão. O dourado. Correntes, muitas correntes. Eu acho que vai vender a rodo, porque esse negócio de corrente para segurar óculos é também uma grande sacada de coleção. Os anéis que a gente comentou na biografia dele, que ele ama, ele ama joias. Brincos, muitos brincos em uma orelha só. Bota, a bota cowboy, a bota anos 70, que nós vimos já em outras coleções, mas dessa vez chega na Gucci com uma assinatura do monograma Gucci, vai rachar de vender. Uma coisa que eu não achei muito sustentável não, essas bolsinhas de plástico para os modelos colocarem os sapatos. Com tanto dinheiro, né eu podia fazer uma de tecido. Mas enfim, é a organização do desfile que é importante a gente ver e saber. A localização certinha do bridão, os elementos equestres que fazem parte da, da, da marca também. Toda essa atenção, cílios postiços, sobrancelhas postiças, a maioria dos modelos de óculos. Ou seja, mais uma vez, a comunicação da venda, da criação do acessório. Ó, Ana Winter com ele. Ela sempre está em backstage, antes do desfile. Ou seja, quando ela senta lá, ela já sabe tudo que acontece. Ela tem esse privilégio. E os estilistas, os designers, que têm o privilégio de serem visitados também por ela antes, são grandes designers, a gente não pode esquecer disso, que não é só, todo mundo só fala, ai, mas ela já viu. Aí, ó, Maison de l'Amour. Eu acho que isso foi uma grande resposta que eles deram para o show. O show tinha como título Orgasmique orgásmico é curioso que a partir do momento que a Gucci passa a ser uma marca de propriedade de um grupo francês mais e mais nós estamos vendo aí a apropriação de nomes franceses dentro da marca e não de nomes italianos porque muito bem podia ser orgásmico mas não orgasmica e como a gente acabou de ver aquele vídeo que saiu hoje, Maison de l'Amour, Então é, é sempre fazendo referência assim, à propriedade, ao proprietário. E a gente começa com, o, o show começa com uma luz vermelha, que é uma luz do Olafur Eliasson, Eliasson que é um artista da iluminação e também ele tem outras apresentações, outras outras obras de arte e ele trabalha justamente com ele fala muito de climate crisis da crise do, do planeta de clima então começa olha toda a luz essas luzezinhas que vocês estão vendo no que parecem uns stalagmites ou estalagmites é estalagmite estalag não, limite. Obrigada, Iog. Ó, abrindo aqui, gente, isso é muito importante. Olha, abrindo como numa, numa, numa fábrica mesmo. Então, a coisa do fabricado, a coisa da produção. Música ficou tudo branco. Um branco Clínica, um branco de produção em série. Muita gente falou que era futurista, muita gente falou que era aeroporto, muita gente falou que era frio, é gélido. Uma coisa importante: cada luzinha dessa vai para as vitrines das lojas, elas serão reaproveitadas. E aí a gente entra uma série de looks imóveis sem maquiagem e aí ele começa a entrar essa fala que não sabe o que que ser normal seria o que que normal seria uma linguagem totalmente pós-moderna é a linguagem da teoria pós-moderna e muita gente falou ah isso aí cruz credo parece que não tem identidade foi isso mesmo essa abertura questionando essas formas de Sujeitamento: o que você se sujeita e quem é o sujeito, como a moda pode entrar nisso aí. Se vocês observarem, quando eu falei de linha de produção, o que é produzido em linha uniforme, a roupa utilitária, aquela que serve para qualquer um, serve para vários, todo mundo igual, uma forma estandartizada. E é justamente ele menciona Foucault e assim ele vai questionar a moda. Foucault questiona justamente esse exercício do poder sobre a vida, do, do, de como a sociedade controla. Ele, recentemente eu li que ele também lê Deleuze, que foi um, um, um sociólogo que falava muito dessa coisa de sociedade de controle. E assim ele está vendo a moda hoje é um questionamento ele abre com esse questionamento questionar a moda feita como uniforme ditada pela sociedade como que por meio da moda o poder é exercido sobre a vida para eliminar a expressão pessoal a gente olha aí ó, elas estão sem expressão sem movimento nada que não tem nada que caracterize a ah, uma identidade própria essa coisa do fast fashion, essa coisa muito de questionar as tendências, agora vai usar essa cor, agora vai usar aquela, e todo mundo ficar meio massificado, meio igual. A ideia dele era justamente usar essa narrativa, é, entrando de uma forma, saturando, né? São 60 looks que não serão vendidos. Muitas pessoas viram aí uma leitura, somente uma leitura de... De, daquela, como é que é o nome? Straight Jacket, de, de coisa, camisa de força, não era somente isso, se era como a moda elimina a, a, a identidade, o estilo. E aí dá um tempo, dá justamente essa coisa da ruptura, o disruptive, e começa ele, como se por meio da moda ele fosse e aí começa essa é a forma de fazer o primeiro look uma transparência onde ela aparece como a borboleta a borboleta é o símbolo da transformação da feminilidade da menina em mulher e justamente esse é o primeiro e qual é a transformação que ele traz de cara a transparência que tá ligada à sensualidade então realmente a gente vai ver aí vários elementos de sensualidade que a gente não via desde o Tom Ford que marcou muito a Gucci com aí olha a borboleta com a transparência uma transparência bem Alessandro Michele uma coisa bem andrógena poucos seios que por outro lado também a gente está dizendo no mercado asiático que se você tem pouco seio tá valendo tá beleza esse desfile a gente pode olhar que tem muito é, para o mercado asiático e muito para o mercado americano, a Lilian Patti lá, o Dourado, o Dourado invadiu, ó, essa de cabeça vermelha que apareceu rapidinho, depois ela vai aparecer mais, é a Giuse Ferrer, uma das maiores uh, jornalistas da Itália, ela escreve para o Armani, tudo que sai escrito Armani é ela que escreve, decotes, mas de novo, um decote que é o sensual, mais um sensual um sexy, um sadomaso, que a gente vai olhar no, nos chokers, olha aí, esses chokers em vinil preto, nas, nas luvas, que também é outro elemento sadomaso, e os whips, os, os chicotes para cavalo muita releitura dos anos 90, dos anos 70, e aí a gente tem assim, anos 90 foi Tom Ford, Tom Ford fez a releitura dos anos 70, que foi o forte da marca, e acabou ficando forte a marca nos anos 70 e nos anos 90, a gente tem os dois aí, releitos, né, feita a releitura do Alessandro Michele. Então, olha, essa fenda super alta, de novo, é aquela coisa do sexo, Sexo vende, sexo vendeu muito com Tom Ford, Está na hora de voltar de novo com alguma coisa mais sexy. Muito jeans, olha a fenda, tanto fenda na perna quanto um decote profundo na frente. Tá vendo? O dourado volta, o, o tuxedo, o terno dos anos 70... Oh, de mim para mim mesma, de novo, repete várias vezes isso, é esse exercício da identidade própria, a busca da identidade própria, são poucos, o, o a logo vem de uma forma mais suave, se ele era muito maximalista antes, agora ele tá mais minimalista, as mules saíram daquela mule arredondada, ela agora ganhou ponta ela é pontuda ainda com bridão ganhou corrente uma ausência total de spikes que a gente viu nas outras nos outros desfiles agora não tem mais nenhum vale frisar isso tem corrente corrente sim aí a gente volta aquela aquela situação do Sadomaso, o tênis agora vem com um dial, a forma de fechar o tênis é no peito do pé, você gira, mais uma vez, atendendo ao mercado asiático, que todo mercado asiático, por filosofia, eles não gostam de tocar nos sapatos, porque sapato é sujo, as cores, ele entrou com muito preto, eu anotei aqui, são 11 looks inteiramente pretos, muitas vezes contrastados com vermelho, Olha, um bordado, a, a sobrancelha, como eu já falei anteriormente, é postiça, botas, são duas, uma bota totalmente anos 70, com plataforma, que o Marc Jacobs também tem adotado bastante, e a bota cowboy, que atende perfeitamente ao mercado americano, adotado ba bastante. O slip dress, que foi durante todos os anos 90 um hit de venda alucinante. O, esse é o cinto com a cara do, do, do leão de novo exprimindo força. E se não, o cinto é estreito e fino colocado nos passadores. Uh, algumas tiras finas colocadas em roupa, que são, de novo, remetem aos anos 90, foi muito usado pelo Tom Ford, uma novidade grande, olha aí, olha, nas roupas masculinas, uh, o paletó com a manga 3 quartos, a gente não tinha visto até então, apesar de todo esse... Essa fala de sensualidade, de sexualidade, as roupas não são coladas no corpo, elas são rente ao corpo, mas elas dão mobilidade. A maior parte das calças são todas, uh, se não pantalonas, são retas. Tem jeans, uma presença boa de jeans, organza, dando essa tampa, transparência. O truque de styling bem forte, se a gente separar as peças, nós teremos peças que podem cabem facilmente no guarda-roupa. Lembrando que isso aqui é, uma, é um desfile de primavera-verão e muita roupa aqui pode ser usada também, tanto no outono quanto no inverno, não importa muito a gente tem nos homens alguns homens com a cabeça trabalhada então de novo essa parte do acessório que é muito válido o, o um pouco estampa as cores em blocos ou então uh, trabalhado grafismo nessas bomber jackets que no passado chamava anorak é bem esse corte reto que a gente tem, não deixa de ser uma alusão àquele lá, o one size fits all, sabe? Uma dá todo, um, um tamanho dá para todo mundo. Então, ele, tem, ele trabalha muito esse questionamento do unissex, do, de um tamanho só. Isso facilita bastante na hora da produção e também na hora da venda. Porque ou as pessoas dividem, ou dá pra mim, dá pra você, dá para qualquer um. Enfim, barateia a produção. Isso aí eu achei sensacional. Um modelo levando um uma mochila que parece umas tiras para levar que dá certinho para levar o, o travesseiro a gente não pode esquecer que hoje Gucci é muito acessada desde desde as pessoas mais velhas como eu mas até ah, adolescentes de 16 anos e é muito comum entre as meninas elas quererem viajar com o seu travesseiro e aí é uma coisa que leva na mão achei praticíssimo para poder levar nas costas Olha que olha que roupa elegante sabe fora desse contexto de questionamento a gente não pode esquecer que a Gucci preza pelos tecidos de extrema qualidade o acabamento assim tô completamente forrado a a, a bainha escondida do, dos vestidos são poucas de novo poucas estampas a gente viu muito vermelho como detalhe que a gente não via antes brincos em uma orelha só e o dourado de volta, se a nostalgia é um ponto que o Alessandro Michele trabalha bastante, é, é aquela coisa, o que era velho virou novo e, e novo com um arzinho de, de velho, às vezes mais um velho tradição, um velho de que viveu, que tem raiz. Sandálias com tiras finas. Uh, uma volta a trabalhar e questionar as gravatas, que a gente já não via há um tempo. Uma volta das listras nas gravatas, que também já não era... As gravatas eram lisas, completamente lisas, até algumas estações atrás. Agora elas vêm listradas. Uh, tem dois mocassins. O mocassin é aquele mocassin que a gente estava até a estação passada. Agora ele ganhou salto, ganhou dois saltos diferentes. Camiseta listrada é uma coisa tipo super básico, então tem também a cintura alta em sua grande maioria, a gente não viu cintura baixa nesse lugar, nesse desfile, uh, cintura no lugar, o uh, que mais? São 89 looks, depois daqueles 60 brancos que não serão vendidos, agora a, fina, a finalha, né, a linha, olha, esse, esse, essa jaqueta aí em cores, tá vendo? Não tem estampa, mas as cores são trabalhadas de forma bem gráfica, bem reta. Os cabelos, alguns remetem bem aos anos 70. Cor, mas de novo o preto marcou presença que não se via tanto preto como desde sabe antes não se via tanto preto como agora e ah a Lilian Empate ali Lilian depois vocês olham com calma que vocês vão ver tudo que ela fotografou uma coisa interessante se a gente observar que tem gente aqui que fotografa absolutamente todos os looks filma tudo isso é muito bom porque você primeiro para você entender uma atmosfera como um todo gente um desfile Olha lá ele, é preciso você pegar tudo, e aí você interpreta o desfile. Ele vem com a mesma roupa há cinco anos, mudando o sapato. Agora ele tá com a bota, a bota vem com o GG no salto, que eu achei maravilhosa. E esse é o Alessandro Michele, e foi. Muito obrigada por acompanhar com a gente, espero que vocês tenham gostado. Poderia ficar aqui falando dele, uau! Um tempão. Beijo. Te vejo na próxima. Desculpa, essa semana demorou porque eu tinha de esperar o desfile da Gucci. Não viu ainda sobre o Alessandro Michele? A gente tem aqui no canal dois... Como é que é? Dois vídeos super bons. Fora a história da Gucci mesmo. Um beijo.